O beta do CS2 já foi lançada há mais de um mês e a real é que ninguém aguenta mais o Dust 2. Mesmo assim, já deu pra notar que o jogo está sensacional. Além disso, nos trailers divulgados pela Valve tivemos alguns spoilers de como estão os outros mapas do jogo, como Mirage, Inferno, Ancient, Luke... Italy e até a Train Mas... Tem mais Algumas imagens ocultas foram descobertas nos arquivos do jogo E nos revelam mais ainda desses mapas Eu tô muito ansioso para jogar a versão final do CS2 E agora muito mais por conta dessas imagens que vazaram, cara Eu Juro A parada vai ser insana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 aqui no canal Patchu com 337. Vamos lá, rapaziada. Temos muitas imagens aqui para analisarmos, compararmos, encontrar ali alguns detalhes ainda não notados por ninguém. Esse é um vídeo que só vai aumentar a nossa ansiedade para jogar o CS2. Eu acho que ele será lançado após o final do Major. Então, agora dia 8 começa, né, o último Major de CS:GO. O Major vai do dia 8 até o dia 28, eu acho, não tenho certeza. O que é esse? até o então dia 21. Existe a possibilidade do CS2 chegar, entre ali né, o final de maio e começo de junho, isso porque em junho começa o verão nos Estados Unidos e quando a Valve divulgou né, o lançamento aqui do CS2, logo de primeira aqui para nós a próxima era do Counter Strike começa este verão. Então assim não falta muito. Todas as imagens que veremos agora foram descobertas pelo Aku Smithing, aquele famoso data miner do Twitter que sempre está revelando coisas novas para nós. Então vamos lá, começando aqui pelo mapa da Overpass, que em um dos trailers a Valve já divulgou que ele foi completamente feito do zero. Esse mapa aqui, bagagem, mapa clássico de corrida armada, completamente diferente. A Ancient, eu gosto muito de Ancient, cara. Nossa Senhora, eu gosto muito de Ancient. Eu quero ver uma paradinha aqui. Ali atrás dá para notar uma luz no escuro em cima da caixa. Essa luz não existe hoje, ou seja, a região do escuro ficará. Menos escura, o que é legal, é bem legal. Esse mapa aqui, eu não me recordo do nome, mas também é um mapa de corrida armada. Mapa clássico. Cara, olha essa imagem do ancient mano. Vocês vão falar, pô, Dog, estruturalmente não mudou nada. E realmente, estruturalmente, está a mesma coisa. Porém, olha a iluminação disso, cara. Olha a sombra. Olha a definição daqueles tijolinhos ali na entrada do templo. Olha a diferença, rapaziada. Mano, e eu amo ancient Eu tô doidão pro CS2 lançar. Porque, cara, eu vou, vou maratonar esse mapa com o Luquinhas. Assim está muito bonita, mano, de verdade ó, aqui o mapa da Office, mapa clássico de refém, só que assim, por essa print, não dá pra notar muita diferença mas é normal, mais pra frente vocês irão entender é, eu colocarei a Office e a Inferno em um combo só pra explicar, né, o porquê deles não estarem tão diferentes assim, enfim mais pra frente falamos sobre isso enfim, mapa da Office, quem gosta, gosta, ó Kennels, lindo, olha essa água mano mais uma print do mapa dancente. Região ali da liga muito mais clara. A deixa 2, né? Que conhecemos. Não aguentamos mais. Cara, deixa 2 coloca também. Aqui já, já deu uma enjoada, né, mano? Já não gostava muito dela no CSGO. No CS2. Já deu. E aqui chegamos na inferno. E aí, Inferno aparentemente não mudou nada. Realmente, essas prints que vazaram aqui, é literalmente do mapa, do mapa do Inferno, do CSGO apenas portada para o CS2 inclusive algumas pessoas já conseguiram fazer isso de maneira manual, porém, a Inferno a própria Valve já revelou em um dos trailers é um dos mapas que praticamente será refeito do zero, inclusive há uma cena em um dos trailers que para muitos era o mapa Italy, porém, era Inferno se você pausa o vídeo você, mano, percebe na hora que é a região do MF do mapa do Inferno, e no trailer dá pra ver que tá completamente diferente do que tá hoje foi a única imagem que a Valve divulgou do mapa do Inferno ela não divulgou nenhuma outra imagem de nenhuma outra posição, e eu acho que eles fizeram isso de maneira intencional para não revelar muito desse mapa que é um clássico do CS, enfim. O ponto é, nessas imagens podemos ver a Inferno do CS GO portada para o CS2, porém a Inferno do CS2 não será igual a do CS GO, é, aqui é uma imagem que a Valve acabou vazando, propositalmente ou não, não sabemos. Enfim, ó, dá pra ver que tá bem mal acabado, né, em comparação às outras. Não tá diferente, não tá bacana, tá, tá feinho, tá feinho. E aqui temos a Mereide. Gente do céu, olha a região da areia, mano. Caraca, velho. A Braba, velho. Vamos site A. Estruturalmente é a mesma coisa, tá? É, a Mereide é um dos mapas que a Valve revelou que só aportou pro CS2. E aprimorou, deixou mais bonito, ó Aqui, uma parada que eu acho que vale a pena citarmos Hoje no CSGO, a Mirage possui uma espécie de lona esverdeada Aqui, em cima do site B Porém, essa lona não possui nenhuma transparência E a luz, né, que teoricamente deveria passar por ela Não reflete uma cor esverdeada no site. O que deveria acontecer E é o que acontece no CS2 Podemos notar que o site B está um pouco esverdeado Isso porque... É o realismo, tá ligado? Se a luz está passando por uma lona verde que permite a passagem minimamente de luz, essa luz... Se torna esverdeada Então aqui é um ponto que mostra Como que a iluminação do CS2 é muito mais realista Não é só é, uma iluminação mais clara Não, uma iluminação muito mais realista Aqui é uma imagem também de um mapa Que não está aprimorado o CS2 Apenas foi portado, é uma imagem crua Podemos notar pela água, né? Se compararmos essa água com a água da Ancith, por exemplo No trailer tem uma cinemática ali da base TR Dá para ver que a água tá muito mais realista Esse vídeo mesmo já podemos ver isso no mapa da Kennels Aqui não Então aqui é só um mapa cru portado Diferente dessa miríde e desse palácio, gente não é possível, cara, que coisa linda, mano Olha isso, mano, tá muito bem feito Ó, agora da Nuke, muito mais realista Uma visão de fora do mapa, né Nossa, cara, olha aquele cantinho ali, mano Gente, eu vou começar a jogar Nuke Vou começar a jogar esse mapa Eu, eu já gostava, né, meus amigos que não Nossa, olha isso, mano Que que é isso, cara <música> Que bacana, mano Ó, Felipeira, Alex. Essa mensagem para é pra vocês O CS2 chega dessa frescura de Ah, isso eu vou jogar o Mirage, isso eu vou jogar o Inferno Isso eu vou jogar no máximo uma Dust Não, a gente vai jogar tudo Vamos parar com essa frescura aí Principalmente vocês que tem PC bom Ó, vamos sair da Nuke É, nada demais, né? Estruturalmente não mudou O que mudou por completo Que o trailer deixou bem claro Foi a Overpass E, né, que o trailer deu um spoiler A Inferno A Overpass era um mapa que tava precisando de um facelift O mapa tava, tava muito muito antigo, tava relativamente feio até. Ó, trem, nenhuma mudança estrutural. Dust um short dust no caso. Vertigo também parece até tá meio crua. Nossa, essa imagem da ligação não vimos no trailer, não por esse ângulo. Tá bem diferente, cara, mas tá bem legal, mano. Muito mais clara, né, muito mais bem iluminada. Caramba, o da Vertigo tá cru, cara, eu acho que... uma fita da Inferno, mano. Só portaram. Aqui é um mapa que eu não, não curto muito. Mas se precisar jogar, mas vai jogar. A própria Valve, na página de divulgação do CS2, separou aqui né, os mapas em três grupos diferentes. Os mapas completamente remodelados, que segundo a própria Valve, os mapas remodelados foram recriados a partir do zero. Tirando partido de todas as novas ferramentas e funcionalidades de renderização do Source 2. E aí ali, ó, mapa de exemplo, overpass, não quer dizer que... Isso só aconteceu com o Wordpass. Um mapa de exemplo. Já sabemos que eles estão fazendo o mesmo com o Italy e, né, com o Inferno. Dá é para fazer algumas comparações ó, de como era o fundo e de como ele ficará dos meus inferiores, né? Que chamamos de liga. Mano, olha a diferença disso. Das prateleiras. É demais. Banheiro. Mais moderno agora e o bombsite. O mapa tá muito mais colorido, né? Muito mais chamativo. Segundo grupo, são dos mapas que foram melhorados. Segundo a Valve, estes são os mapas que usam a nova dominação do Source 2, incluindo um sistema de renderização à base da física que produz materiais, luzes e reflexos realistas. E o exemplo é o mapa da Nuke. O mesmo mapa, apenas mais realista, podemos dizer. Cara, a Nuke tá diferenciada, mano. E por último, os mapas de referência. Mapas clássicos com bases sólidas que os jogadores podem usar para avaliar o que foi mudado na jogabilidade do CSGO para o Counter-Strike 2. Estes mapas foram atualizados com melhor iluminação e visibilidade dos jogadores, mas continuam fundamentalmente idênticos. Um exemplo aí, a Dust 2, acho que o mesmo podemos dizer da Mirage, talvez, Train... Enfim, não sabemos Só sei que eu tô muito animado, cara, juro Vai ser maluquice, vocês não têm ideia ainda O que será o CS2 o bagulho, o bagulho vai ser insano Para vocês ficarem ligados de tudo, se inscrevam nesse canal Tem uma paradinha que me deixa triste Entrando ali é o CS2, né mas enfim é, ainda me deixa triste. O YouTube mostra que eu tenho mais de 1 milhão e 100 mil espectadores únicos recorrentes. Ou seja, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas estão com frequência aqui no canal assistindo os meus vídeos. E eu não tenho um milhão de inscritos. Eu tenho 853 mil. Isso porque 48% do meu público não é inscrito no canal. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Então, por favor, se inscrevam. Vai me ajudar de verdade. Pra vocês é só um clique. É isso, manos. Espero que vocês tenham gostado. Eu e eu ficamos por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!